Fala apostador, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análises e dicas sobre o concurso 1956, da Lotofácil que vai ocorrer na próxima segunda-feira. Desde já, peço que você, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e também peço que deixe aqui o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Seguinte pessoal, vamos abrindo o nosso sistema da Lotofácil, nele temos todas as respostas sobre quais são as dezenas que mais tem chance de serem sorteadas, se você ainda não tem o sistema vou deixar o link dele aqui no primeiro link da descrição deste vídeo. Agora com o rastreador de tendências, já aberto, vamos concessar analisar as dezenas que foram sorteadas no últimos 20 concursos. Eu sempre gosto de analisar as dezenas dos últimos 10 ou 20 concursos, pois selecionando essa quantidade de concursos, conseguimos ter resultados mais precisos. Bom, então galera, começando nossa análise, vamos começar pela primeira linha do nosso jogo, da dezena 01 a 05. Bom, vemos nessa linha que desde o concurso 1943, a dezena 01 não costuma sair duas vezes seguidas, o que já nos dá um indício de que ela novamente não deva ser sorteadas. O mesmo acontece com a dezena 02 que não costuma sair mais de 2 vezes seguidas então seria uma boa ideia. Começar nosso jogo direto na dezena 03, que analisando os concursos passados, vemos que ela não costuma ficar de fora de dois concursos consecutivos, já que vimos que ela ficou de fora do último, vemos ela como uma dezena bem forte para nosso jogo. E depois temos a dezena 04 que saiu nos últimos três concursos, sempre que isso aconteceu anteriormente, ela falhou no quarto, então acreditamos que seja uma dezena fraca também. E por fim temos a dezena 05 aparecendo como uma dezena forte para nosso concurso já que diversas vezes, ela saiu duas vezes consecutivas nos últimos sorteios. Partindo então para a segunda linha, da dezena 06 à dezena 10, temos a própria 06 aparecendo como uma dezena forte. Sendo que desde o concurso 1946 ela não fica dois concursos seguidos de fora. Depois temos a dezena 07 como uma dezena bem irregular, mas estamos acreditando que ela saia, analisando os padrões acima, onde ela tem saído em um concurso e falhado em outro. Então já que ela falhou no anterior, vamos acreditar nela para esse concurso. Depois estamos apostando em uma falha da dezena 08, apostando no padrão de três falhas consecutivas que ela está apresentando. Logo depois temos as dezenas 09 e 10, que são dezenas muito fortes, estamos acreditando em uma retomada de suas sequências. Depois galera, na terceira linha, da dezena 11 a dezena 15, temos a própria 11 como uma dezena bem forte, ela já não sai a 3 concursos, o que não é de seu padrão, então estamos acreditando na volta da dezena 11. Depois temos as dezenas 12 e 13 como bem irregular também, bem difícil de observarmos um padrão, porém vamos apostar nessas dezenas. Deixando de fora as dezenas 14 e 15 que não estão em um bom momento, pois vem falhando bastante. E assim, partimos para a quarta linha, da dezena 16 à dezena 20. E já observamos uma longa sequência da dezena 16, por isso, vamos deixá-la de fora de nossos jogos, vamos apostar na 17 que não fica mais de 3 concursos sem aparecer, e ainda seguimos apostando nas voltas das dezenas 18 e 19 e dezena 20, que devem retomar uma boa sequência como mostram seus padrões. E enfim na última linha, vamos acreditar na volta da dezena 21 que costuma aparecer depois de uma falha, e ainda vamos apostar na dezena 23 que deve estar presente no próximo concurso. Decidimos não apostar na dezena 22, já que vem de uma grande sequência, mas não acredito que seja uma ideia acreditar nela, pois já mostrou a força que tem. E as dezenas 24 e 25 ficando de fora do nosso jogo, por conta dos padrões anteriores nos mostrarem que não será uma boa, apostar nelas. E agora para quem ficou até aqui no vídeo, vou mostrar para vocês o meu palpite único para o concurso 1956 que ficou assim. 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 23. Espero que tenha gostado, isso não é uma recomendação de jogo, é apenas um palpite feito em cima de estudos e análises de dezenas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.